Não precisa jogar roupa suja no chão do banheiro. Pois é, eu tô falando pra você que tem banheiro <risos> pequeno, igual esse aqui que a gente tá. Tá vendo aqui ó, não tem um espaço para colocar um cestinho de roupa suja, né? E aí eu sei que esse principal tem muitos bonitões, que tal tá por aí nesse fila Vão entrar no banho, pega a roupa, joga tudo no chão, depois a senhora sua esposa que cate, né?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 Joguei aqui, meu senhor, mais fácil do que isso, não tem. Depois é só voltar aqui para baixo, banheiro organizado e roupa para lavar toda separada. Como dobrar uma toalha de mesa redonda como essa? Para início de conversa, normalmente as pessoas dobram uma toalha de mesa redonda, igual a pizza, né? O pessoal vai dobrando, dobrando, dobrando, aí vai fazendo assim, aí faz assim. Quando você abre o raio da toalha na mesa, ela tá toda marcada. Pra que isso não aconteça, você vai dobrar de uma forma bem mais prática. Assim, ó. Dobra lá no meio. E no meio de novo. Como uma pizza grande, tá? Só um pedação de pizza, né? Ajusta aqui. Aí você vai pegar aqui, ó, a reta, tá? Vai dobrar isso até aqui. Tá vendo? A gente precisa deixar as coisas mais retas quando vai dobrar. E pega isso aqui dobra pra cá. Aí você pode dobrar mais uma vez no meio e... voa Quem é louca por cristaleira grita eu nos comentários! Cara, eu sou apaixonada, uma verdadeira apaixonada por cristaleiras. Gente... Assim, primeiro, eu amo, eu acho lindo Segundo, eu amo organizar cristaleira Então assim, quando tem isso aqui É tipo, pra, é, é presente do cliente para mim Então hoje eu quis te dar esse presente tá Em cima dessa cristaleira linda que a gente montou Te dar algumas orientações Caso você tenha uma cristaleira Ou caso você queira montar uma na sua casa Aqui, como você pode perceber, é uma cristaleira dessas assim, é, bem bonitonas, para você expor louças. Então acaba que não é uma cristaleira onde a gente vai guardar louças que a gente usa no dia a dia, tipo um copo de água. Sabe? O prato que a gente come todo dia. Não que você não deva usar todas as suas louças no seu dia a dia e deixar apenas as coisas bonitas para a visita. Não, não. não. Seja a sua melhor visita, tá bom senhora? Então o que, que nós fizemos aqui? Existe um outro armário ali, perto da pia, perto, mais perto do fogão, onde a gente deixou as coisas do dia a dia. Aqui a gente optou por deixar as xícaras e todas as coisas para café da manhã para uma mesa mais especial, taças e copos para uma festa, ou mesmo para um jantar um pouco maior, que não seja somente ali para família, uma coisa menorzinha, tá? Ou seja, aqui nesse armário é sempre assim, vou montar uma mesa bonita, ou vou receber alguns convidados. Já nesse outro armário, que fica próximo da pia e da, da, do fogão, é tudo por aqui, tem uma ilha, fica pertinho para você poder pegar o prato do dia a dia, então, aqui tem prato, tem bowl para tomar café da manhã, para botar cereal, prato de sobremesa, todos os tipos de prato. E tem também os copos do dia a dia, os copos de água para colocar suco, para fazer um café, até mesmo uma bebida diferente. Então, entende que, assim, às vezes a gente tem algo que é para expor uma louça bonita dentro da nossa cozinha. E aí a gente precisa pensar o que, que fica mais prático. Não seria prático abrir aquele armário a todo momento para pegar um copo de água. É um armário mais delicado. É um armário que se ficar numa movimentação gigante igual um armário desse, pode até estragar com mais rapidez, com mais facilidade. Então a gente opta por armários mais práticos para a gente colocar tudo que é do nosso dia a dia. E as cristaleiras, você que é louca por cristaleira como eu, a gente deixa as louças mais bonitas. Lençol de elástico dobrado dessa forma, nunca mais. Seus problemas acabaram hoje. Vem aprender comigo. Agora vamos lá. Um jeito bem prático de dobrar o lençol de elástico. Ele está aqui, ó, todo abertinho, na, em cima da cama, tá? Com as quatro costurinhas. Vou botar a mão em duas dessas costuras... E vou mergulhar pra encaixar a minha mão nas outras costuras. Aí eu ajeito aqui, ó, uma costura por dentro da outra. Isso aqui é bom, você já tá, ó, segurando aqui, já segura o core e já faz um exercício. Ó, então, ajeitei aqui, ajeita aqueles elásticos da lateral pra não ficar tudo zoado, né? Então, eu pego essa parte aqui, ó, maior, trago para o meio. Gente, para ficar bem lisinho. Pego essa parte aqui, trago para o meio. Vou dobrando. E acertando ele. Então, eu vou dobrar em quatro, tá? Para ficar melhor. ele fica compridão. viu rapidinho e bem fácil você chegou no lençol de elástico todo dobrado a dica de hoje vai para você que vai ter neném ou que já é mamãe de um bebezinho pequeno ou você é personal organizer que tá organizando um partinho de bebê para sua cliente tudo absolutamente tudo que você for deixar a mão para essa mamãe usar tem que ser ó aberto Roupinhas com botões abertos, tá? Porque nenhuma mãe vai querer, enquanto tá segurando o bebê, tentando trocar a fralda super rápido e tal, segurando ele, fazendo a mamãe polvo já, né? Vai pegar uma roupinha limpa e ainda vai ter que o quê? Tirar, botar com dente, né? Só se for, porque não tem mais mão. Então, deixa aberto pra facilitar a vida dela. Assim como coisas de higiene. Coloquei aqui, ó. Vou ter um lencinho me decido de limpar meleca. Pra que que eu vou deixar fechado? Tira. Quem for usar na hora vai precisar pegar, jogar aqui e pegar rápido. Chupetas. Não vou deixar na caixinha. Vou deixar já esterilizada numa caixinha simples de pegar. Algodão. Tudo à mão. Tudo sem lacre. Tudo já aberto. Ó, isso aqui que vai usar muito ó, o King 70. Já tá aberto. Sem lacre. Organização é pra facilitar e não pra dificultar. Por isso, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes. Uma ótima forma de guardar seus óculos e joias, bijuterias, né? É dentro dessas gavetas que são forradas com divisórias de couro ou de veludo, sabe? Porque fazem com que eles não se arranhem, faz com que fique tudo organizado, né? E essa daqui, olha só que incrível, né? É uma ilha que tem um vidro em cima, então daqui de fora você vê tudo que a pessoa tem. Tá bom, Priscila, mas eu não tenho uma ilha de óculos e acessórios no meu closet eu não tenho esse espaço todo garota, o que é que eu faço na minha vida? Calma que seus problemas acabaram. Você pode utilizar essas bandejinhas ó, que você compra por fora, não precisa vir dentro de um móvel, você compra as bandejinhas de acordo com a quantidade que você tem, então essa daqui é de óculos, por exemplo, aí você vai colocar os óculos, né, eu no meu, no meu armário, por exemplo, eu tenho duas, porque eu tenho bastante óculos, assim como a bandejinha de acessórios, olha só que legal. Ela tem divisórias de diversos tamanhos, cabe relógio, cabe cordão, brinco, anel né? E você pode utilizar esse espaço daqui, ó, que é um espaço que acaba ficando meio inútil né? Embaixo dos nossos cabideiros, acaba sobrando muito espaço aqui embaixo Que se você não utiliza, vira o que? Vira aquele buraco negro que entra a roupa que você tirou e faz assim, né? Então quando a gente utiliza esses espaços aqui, a gente evita também de aboletar a roupa aqui embaixo. E é um espaço maravilhoso para colocar colocar suas bandejinhas com acessórios e óculos. O que eu devo manter na minha área gourmet e perto da piscina? Hoje eu quero te dar uma dica sobre o que você deve manter não só na sua área gourmet, não, mas na área externa da casa. A gente está aqui numa casa que, como você tá vendo, lógico, tem churrasqueira, toda essa parte assim, né, de entretenimento aqui externa da casa. E é lógico que perto da churrasqueira a gente deve manter um os itens para se fazer um churrasco. Perto de uma cervejeira deve se manter os copos e taças, a gente tem um monte aqui atrás. Perto de onde a gente usa as coisas e é onde as coisas devem ficar. Mas, porém, entretanto, aqui nós temos uma coisa, a mais aqui do lado. Nós temos uma piscina, Uma piscina onde as pessoas provavelmente estão fazendo essa essa dança aqui entre piscina e churrasco, piscina e churrasco. Delícia, né? Agora, você já pensou que deve se manter aqui nessa área do rio também coisas que são apoio a essa piscina? Aqui a gente tem um armário onde a gente deixa toalhas para que as pessoas saiam da piscina e tenham como se secar, protetor solar e mais, repelente. Três coisas que você deve deixar pertinho de onde tem piscina e churrasco. E dica extra: se você tem crianças que usam essa piscina, não custa nada ter também os brinquedos por perto, não é verdade? Manter tudo que a gente usa perto de onde a gente usa é uma das regras fundamentais da organização. Gente, não tem coisa pior na hora que você está usando, por exemplo, uma área de diversão, você tem que ficar saindo o tempo todo para pegar, de repente, um protetor lá dentro, uma toalha lá dentro, um brinquedo lá dentro, uma faca para churrasco lá dentro. É por isso que a gente deve colocar as coisas que são utilizadas, todas as coisas que são utilizadas para essa área de entretenimento, por aqui. Até porque é perigoso você entrar gente toda o olhada de piscina dentro da casa. Além de sujar a casa, alguém pode cair. Então, vamos evitar isso, deixando tudo próximo.